E aí, gente profunda! E aí, gente verde! Sejam bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal da Fitoenergética. E eu tô aqui para te dar uma dica super importante se você tem insônia, dificuldade de dormir ou crianças em casa que têm o um sono perturbado. Então fica comigo para você descobrir o que, que o Capim Cidreira é capaz de fazer nesses casos. Solta a vinheta, pessoal! anos, né, no mundo inteiro, aumentou muito a quantidade de atividade cerebral que a gente tem ao dia. Por quê? Porque a gente fica conectado às telas dos celulares, dos tablets, dos televisores, as pessoas usam muito a expressão segunda tela e terceira tela, porque normalmente quando elas estão assistindo um filme elas estão mexendo no celular e tem ainda alguma outra tela por perto, seja um computador, seja um tablet, um notebook, algum outro dispositivo. Então, imagina a mente, a cabeça, de uma pessoa que está fazendo três, quatro coisas ao mesmo tempo. Mesmo as pessoas mais tranquilas, menos aceleradas, as pessoas mais ponderadas, né? Aquelas pessoas mais suaves na nave, como a gente chama, elas estão mais aceleradas. E até a própria frequência da Terra, a frequência do planeta, é chamada de ressonância Schumann, e ela é medida pela NASA e por outros órgãos né, espaciais, ela também aumentou, aumentou esse processo de aceleração e a sensação que a gente tem é que o dia tem 16 horas e não tem mais 24, né? Então, muitas vezes, assim, se você se pergunta, nossa, parece que o dia tinha que ter mais horas para eu dar conta de tudo que eu tenho que fazer. É porque falta um pouco de gestão do tempo e também porque às vezes a gente se ocupa né, com coisas que não são relevantes que não vamos levar para lugar nenhum e aí o que que acontece com essa aceleração mental toda com esse frenesi que a gente fica a gente vai desenvolvendo ansiedade muitas vezes síndrome do pânico e a insônia está muito presente nesse comportamento então cada vez mais as pessoas dormem menos cada vez mais as pessoas dormem com um TV ligada com um aparelho ligado com um celular do lado da cama e isso atrapalha o sono o sono ele tem um horário, né, para gente dormir. Ele tem um horário que respeita o ritmo da natureza. Então o sol se põe num horário, ele nasce no outro horário e nesse intervalo, né, se a gente for pegar lá na nossa antropologia, na nossa ancestralidade, a gente deveria estar dormindo ou se preparando para dormir, porque o homem da caverna o que é que ele tinha que fazer? Caçar, comer, né? satisfazer suas necessidades básicas e depois ele ia para a caverna dormir para acordar junto com o sol no outro dia. E a gente meio que inverteu essas polaridades na vida moderna. Então, a gente não se prepara para dormir. A gente simplesmente vai dormir com o celular perto, a gente vai dormir com a TV ligada dentro do quarto e aí a gente não consegue desligar porque quando a gente fecha o olho para dormir, o olho ainda fica um pouquinho aberto, ele não fecha totalmente. E se tem claridade, o cérebro entende que você está acordado e não que você está dormindo. Aí o sono já começa a ficar mais perturbado, você começa a ter mais pesadelo e não consegue dormir. Então, a insônia é um retrato da vida moderna, não só para adultos, mas principalmente para as crianças, que jogam muito videogame, que são muito conectadas nas telas e têm a sensação, mesmo à noite, que ainda é dia. O corpo faz essa leitura, ele entende que ainda é dia porque tem claridade, tem luz acesa, tem tela acesa. Então, a nossa mente, ela recebe a informação de que ainda é de dia e aí a pessoa não consegue dormir. Então, como que funciona para o corpo? Qual é a leitura biológica que o nosso corpo faz? Que 8 da noite seria o horário para a gente começar a se preparar para dormir e 10 da noite o horário ideal, porque lá pela meia-noite, uma hora, tanto o nosso rim, quanto Outros sistemas do corpo, eles começam a trabalhar em todos os subprodutos que ficam no corpo para fazer a filtragem do sangue, a linfa também trabalha para empurrar, para mandar embora todos os lixinhos que a gente acumula dentro do nosso corpo. Então, o corpo tem horário de acordo com o pôr do sol, com o nascer do sol. E como a gente não respeita isso, a humanidade está cada vez mais acordada e cada vez mais doente. A fitoenergética, por ser totalmente conectada com a natureza e obedecer as mesmas leis e princípios presentes na natureza, ela nos orienta a buscar no natural uma solução para esses problemas. Então, vamos supor, o agricultor, a pessoa que trabalha lá na roça, ela é super conectada com a natureza, com os ritmos da natureza, com os movimentos da natureza, porque ela planta. Então não adianta ele querer acordar meio-dia para regar as plantas dele, porque se ele for regar as plantas meio-dia elas vão cozinhar com aquela água com aquele sol. Então o agricultor ele acorda muito cedo para preparar a terra, né, para cuidar das plantas dele. E ele vai dormir cedo também, porque a pessoa que acorda muito cedo dorme mais cedo. Então, essa pessoa que trabalha lá na roça, ela está conectada com a natureza. E, normalmente, o agricultor ele vai procurar um chá para se tratar, ele vai procurar um tratamento mais natural. Aí, ah, Patrícia, você está querendo dizer que o mundo inteiro tem que virar agricultor? Não, não é isso. Mas se a gente, uh, de uma forma muito simples, né, utilizar algumas propriedades da fitoenergética, a gente vai conseguir ter uma noite de sono melhor né, e vai conseguir fazer com que as crianças tenham mais tranquilidade e menos hiperatividade também. E a dica que eu tenho, que, que tenho para dar para você aqui é a utilização de uma erva chamada capim-cidreira. O capim-cidreira tem algumas propriedades. Eu estou com o capim-cidreira aqui desidratado. tá? Pode ser usado desidratado ou então a folha do capim-cidreira, né? aquele capimzinho pedir para o pessoal colocar uma imagem aí para vocês verem, tá? Aquele capinzinho que é conhecido também como capim-limão em muitas regiões do Brasil, tá? Aqui no Rio Grande do Sul, a gente chama de capim-cidreira, mas em alguns lugares eu sei que o pessoal chama de capim-limão, aquele que a mãe da gente fazia um chá gelado, bem gostoso quando a gente era criança. Eu tomei muito chá de capim-cidreira. Então, o que, que o capim-cidreira faz? Ele elimina pesa pesadelos, a insônia e as desordens do sono. Ele traz um sono vitalizador e energizante, limpa estados obsessivos, é, gera harmonia e elimina a ansiedade geral, o nervosismo e a irritação mental. Então, ele é uma da das plantas mais recomendadas para a gente relaxar, para a gente desligar dos problemas e das preocupações. Então, o que, que a gente faz? Vou explicar para você aqui o que, que a gente pode fazer para ter uma noite de sono bem tranquila. Então, tentar dormir mais cedo, né? Pelo menos assim, no máximo, até às 11 da noite, tá? 10 horas seria o horário ideal. Então, às 8 da noite, você já vai mexendo menos no celular, vai até olhar um filmezinho, mas nada muito apelativo ou com imagens violentas, vai relaxando, vai se preparando, para as 10 da noite você tá bem já, com sono mesmo, para dormir. Então, o que, que você pode fazer para dar uma ajuda, né? para melhorar a sua frequência cerebral para dormir? Você pode pegar um sachêzinho, esse aqui é um, um sachêzinho de organza desse aqui, e você vai colocar uma pitada de capim-cidreira aqui dentro, tá? Pitada é isso, certo? Os três dedos aqui. Pega um pouco, como eu peguei aqui. Até eu vou pegar um pouco mais, gente, pra você poder enxergar aí, né? Porque senão você não vai ver, tá? Mais uma quantidade assim. Coloca no saquinho. Uma pitada só chega. Eu coloquei duas pra você poder enxergar. Ok? Você sabe que na fitoenergética a gente tem um processo chamado ativação da planta. Então, você vai segurar esse saquinho aqui no meio das mãos. Patrícia, eu não tenho um saquinho de organza, pode ser de TNT, pode ser de chita, pode ser de outro... Pode ser o saquinho que você tiver. Se você não tem saquinho, pode pôr no meio de um papel toalha, né? Aquele papel toalha, enrolar e fazer uma trouxinha, fazer um, um saquinho. Pode ser com qualquer coisa, tá? É só para não colocar solto dentro da fronha que vai pinicar assim, vai doer a sua orelha né? se você colocar assim dentro da fronha. Aí você faz uma ativação, coloca o um saquinho no meio das mãos, você vai fazer uma oração, vai cantar um mantra, vai falar palavras positivas, vai falar Deus abençoe, vai rezar uma ave maria, vai fazer o que você quiser. Uma música xamânica, um hino da sua igreja, vai invocar a presença de Jesus, de Maria, de Buda. Enfim, usar a sua fé, alguma coisa que te conecte com a sua fé, porque essa é a linguagem que a energia da planta entende. A planta se comunica conosco através da nossa fé, entendeu? Então, coloca no meio das mãos, faz a sua oração que você quiser. Ou, se você é ateu, agradeça a essa planta por ter né, dado a vida para ajudar você. E aí você vai pegar um travesseiro, né? um travesseiro que você dorme. Esse aqui até é o travesseiro do Durma Rico, que é uma fronha que o Bruno mandou fazer para os alunos, com palavras de poder aqui para afirmar antes de dormir. É um exercício, aqui, um ritual. Durma rico, faça a afirmação da noite antes de dormir. Numa época que a gente fez o livro Durma Rico, né? quem comprasse o livro ganhava fronha. Então tá aqui no estúdio, tá? não precisa ser essa fronha, pode ser qualquer travesseiro que você durma, se você dorme com uma almofada, pode ser. E aí você vai colocar o sachê dentro do travesseiro. Uh, isso aqui pode ficar em contato com a sua cabeça ou pode ficar para baixo também, porque a energia vai passar ali pelo travesseiro, tá? Então, a energia dessas plantas, ela acalma as ondas cerebrais do, do Capim Cidreira, acalma as ondas cerebrais e faz você relaxar mais e ter mais serenidade, né, pra ficar tranquilo, pra encontrar com a sua frequência original, com a sua energia original. Porque a nossa energia original é a energia da paz, da tranquilidade, do relaxamento e não da loucura, né? Então, o capim-cidreira consegue deixar você mais equilibrado nesse sentido, tá? Baixa um pouco o facho e te acalma. E aí, é só ir lá e tirar o seu soninho, tá bom? Esse sachê, ele precisa ser trocado todo dia e você pode fazer isso durante sete dias, ok? Você dorme, levanta de manhã, Coloca essa erva fora, em lixo normal. Coloca mais erva e já pode deixar ali dentro do travesseiro para a próxima noite, tá? Você pode trocar toda noite ou trocar de manhã. Você que sabe, ele tem... Depois que a gente dorme, né? tem que descartar. Ele tem a validade de 24 horas. Então, se você colocar ali de manhã, daí você vai dormir à noite. No outro dia, tem que trocar de novo, tá bom? Eu falei de uma planta. Na fita energética, a gente estudou 118 plantas que tem propriedades assim que trabalham em tudo que você imagina, tudo que você precisa. Falei do capim-cidreira que atua na insônia, mas tem planta para tudo que você pode imaginar, para vários problemas aí que eu sei que você precisa resolver. E para conhecer as propriedades dessas plantas, a gente tem o livro Fitoenergética, A Energia das Plantas no Equilíbrio da Alma. É um livro consagrado, um dos mais vendidos no Brasil, nessa área de terapias naturais. E o livro de fitoenergética faz sucesso há muito tempo, que já transformou a vida de milhares de pessoas, ok? Então, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, caso você queira adquirir o fitoenergética, a energia das plantas no equilíbrio da alma, tá bom? Um grande beijo para você, muita luz e até o próximo vídeo.